Porque verdadeira autorresponsabilidade significa contribuir conscientemente, de uma forma responsável pela paz de todos os seres humanos. <música> One day.